Gente, sexta-feira, hoje dia 5 de maio, é comemorado o dia do líder comunitário. A Ana Cristina Santos conversou com o presidente da Utan para saber como está o trabalho dos líderes comunitários aqui em Três Lagoas. Bom, hoje, sexta-feira, é dia do líder comunitário. Para a gente falar um pouquinho sobre esta data, nós vamos conversar agora com o presidente da Utan, que é a União Treslagoense da Associação de Moradores de Bairro, e também ele é presidente da Associação de Moradores do Bairro Paranapungá. Celso, fala para a gente um pouquinho como que está o trabalho da Utan, que é responsável né, por esses líderes comunitários. Olha, muito obrigado, Ana. Um dia bastante importante para o líder comunitário, que a gente está falando sempre de fomento nos bairros. E não é fácil não, que a gente teve um, um período que existia a UTAN, depois a UTAN parou e a gente reativou ela tá com dois anos e voltamos com força total. Uhum. Hoje, quantas associações tem em Três Lagoas? Hoje a gente tem, hoje, ative, com atividade junto à UTAN 18, mas a, a, a UTAN, no passado, tinha 35 associações vinculadas. O que, que aconteceu, que reduziu? Ah, eu falo assim, vai cair no discreto, né? Que se você pegar o histórico da UTAN e se puxar no Google, você vai ver que várias pessoas passaram pela UTAN e ela tinha só um, um alvo específico. Hoje ela trabalha de uma outra forma, ela se apartidada e verdadeiramente focada nas atividades dos bairros mesmo. Qual que é a finalidade da UTAN? Qual que é o papel da Otan O que a UTAN faz? A UTAN ela agrega e ajuda no fomento dessas associações, dá suporte jurídico, sobre estatutos, atas, nessa linha de trabalho, para que a comunidade participe da sua vida política, do seu bairro, que não adianta nada a pessoa reclamar, ou eu sempre brinco, encher as ruas de verde e amarelo, e ela não cuidar do bairro que ela mora. Então, assim, o papel da UTAM hoje é agregar essas pessoas, organizar para que a gente leve as demandas de uma forma organizada, para que o poder público venha alcançar o objetivo que é ajudar a comunidade. E como que você avalia a participação do líder comunitário, a importância desses líderes? Oh, o líder comunitário ele não é só o que mexe com a associação. Tem aquele líder comunitário, mas ele é um religioso, não importa qual segmento de religião. Tem aquela dona de casa que ela faz uma sopa lá na casa dela para fornecer para várias pessoas. Então, essa parte do líder comunitário, do comunitário sempre existiu. Então, assim, só falta só essa questão do fomento e a sociedade de bem enxergar isso como algo proveitoso para dentro da cidade. Todas as pessoas têm é, esse espírito né, de ser um líder comunitário, que nem todos colaboram aí com o seu bairro. Não, na realidade, hoje com as redes sociais está muito mais fácil reclamar da situação do que a gente fazer o nosso papel. Se as pessoas se reunirem, seja num espaço desse aqui ou se reunir em qualquer outro lugar, para melhorar o espaço, independente de bandeira partidária ou quem quer que seja, quem ganha é a sociedade. Se o crime organizado é difícil de combater porque eles são organizados, por que, que a sociedade não pode se organizar? Essa é uma, uma coisa muito importante para a gente se pensar enquanto cidadão. Obrigada, Celso, e parabéns pelo dia de vocês. É isso aí, parabéns para todos os líderes comunitários de Três Lagoas, que participam das suas atividades, dos seus bairros. Forte abraço a todos. Aí a gente conversou com o Celso, que é o presidente da Utan e também o presidente da Associação de Moradores do bairro Paranapugá, falando, então, sobre a importância do líder comunitário, dia comemorado hoje, sexta-feira. Eu volto aos estúdios.